Ei. Positron, positron, Leu Max três vezes em oposição. Positron, positron, positron Leu Max três vezes em oposição. Positron, positron, positron Leu Max três <tos> vezes em oposição. Positron, positron, positron Leu Max três vezes em oposição. Ei. Barulho de helicóptero, dia de operação DENAC com mandato de busca e apreensão P2 vem comprar popa fazer investigação E o Prima ali ripando pra ter uma condição E nós glamorizando a ostentação Essa vez direto da guerra à opressão Sem tinto vira-lato, os pitbull tá na ação eu não tô falando de guerra de facção. Mano, eu tô falando da luta do cidadão. É justiça, liberdade, família, evolução, a verdadeira prova. É esse som Ontem não tinha nada e hoje eu tô na produção Justiça, liberdade, família, evolução Ontem eu não tinha nada e hoje eu tô na produção Lil Max é três vezes e sem oposição Ontem eu não tinha nada e hoje eu tô na produção As ruas por aqui tão gritando por liberdade e operação Váro dos nossos atrás das grades os cão da rua, quanto ainda são selvagens. Não tem bala de borracha, mano, é bala de verdade. Não faz se iludindo de whisky 9. Fingindo que nada acontece. Eu vi o menor revoltado na fita dada de um Maroque Do poisão da gleba, pagava de evoque. De pente de 30 a quebrada tinha estoque. Fugavoleia brava, brabo, verdadeiro toque. Só que na de novo a ambição arrastando pra morte ei, ei, ei, Meu flow é zumbi, eu tenho a Raygun Playbuzz, falo demais, perdeu o Jordan 1 Tô no corre desde as seis da manhã Não dá opinião, me dá a turma Meu flow é zumbi, eu tenho a Raygun Playbuzz, falo demais, perdeu o Jordan 1 Tô no corre desde as 6 da manhã Não dá opinião Liu Max três vezes sem oposição, positrão, positrão, Liu Max três vezes sem oposição, positrão, positrão, Liu Max três vezes sem oposição, positrão, positrão, Liu Max três vezes sem oposição. Gato ser humano já chegou em Marte, pena que ainda não valoriza a arte. Gato ser humano já chegou em Marte, pena que Laudrina não entende minha arte. Gato ser humano já chegou em Marte. Pena que ainda não valoriza a arte Gato, ser humano, já chegou em Marte Pena que Londrina não entende minha arte Pouca, pouca, pouca, tem que me respeitar que agora eu tô na produção, certo? Certo? Hey. Prestile, não é fazemos essas hey. coisas bem... Max Obrigado, Produção, aí, sem, oposição, oposição. Não. sem oposição, sem oposição Max Produção Deu para vocês então verificarem, constatarem durante todo esse tempo de investigação, né doutora Dilson, que eles vendiam então Crack, maconha e principalmente a cocaína, que diga-se de passagem, infelizmente é a famosa, a, a cocaína do Farid Lips, né? É, cerca de 30 mil reais de lucro todos os dias, era esse mesmo valor exorbitante que vocês conseguiram constatar durante esse trabalho?